Fala galera, eu sou o Thiago Furacão Eu sou a Thaís Hoje estamos aqui numa lenda que foi passada pra gente, né Thaís? Isso mesmo Consegui achar, deu trabalho, mas consegui machar essa lenda, né? Conseguimos né? Fala aí pro pessoal, que lenda que a gente tá? Pessoal foi passado para gente que essa aqui é a casa do exorcismo diz que morava uma família aqui e diz que o menino tinha um trem no corpo e foi feito um exorcismo nele então saiu do corpo dele mas ficou na casa então diz que essa casa aqui de madrugada é sinistra é Thiago e a gente veio hoje de dia aqui para poder é, fazer o um reconhecimento né Thaís isso mesmo isso tudo é certo amanhã a gente vai voltar né e eu falar para você Tá dando medo já, só de olhar aquele é Aquele porão ali, galera, ó. você é louco, cara. Mas, então, vamos mostrar tudo pra vocês, galera. Vamos ver como que é pra gente estar tá voltando aqui amanhã, né? Hoje a gente veio fazer a exploração, né, Thiago? Ver se a gente achava esse local aqui. Achamos, uhum. foi difícil pra caramba, mas a gente achou. E amanhã a gente volta com todas as coisas, o equipamento e faz a investigação, a investigação sobrenatural. sobrenatural. É isso aí, pessoal. Então... Vamos lá pra dentro, vamos ver o que, que vai ser, né, Thaís, como que é por dentro, se dá pra entrar, né? Dá pra entrar pelo jeito dá, por causa que tem a porta ali pra estar aberta, é, né? vocês estão estando muito barulho porque ela fica perto de uma perto rodovia. Perto de uma rodovia. Então, galera, já deixa like, se inscreve no canal e fica ligado também no canal Tiago Furacão, porque amanhã a gente vai estar tá voltando aqui. De madrugada, hein, Tiago? De Thiago. madrugada. Então, bora pra mais um vídeo. Olha que sinistra essa casa. Olha que lá, cara. Um sótão, parece, né, Tiago? Nossa, cara. ó, eu vi que tem parece um, eu não sei o que é aquilo ali, parece um sofá, tá vendo? Ali, né? É, sabe que tem gente. E aqui ali, também aqui um... parece, ó. ó. Um chapéuzinho. Então ali. parece que tem alguns móveis aí, Thiago. Vamos, eu acho... vamos fazer o reconhecimento aqui por fora depois a gente entra para dentro. Sim. Família deve ter saído meio corrido daí, né, Thiago? Pela história, né? aqui o que tem aí dentro é demônio, né? É. Olha, já dá pra ver que é uma casa bem... Pelo era, era ar-condicionado, né? É ar-condicionado, pelo jeito. Mas, será que você consegue filmar ali dentro ali né, pra gente ver o que, que tem? Deixa eu só ver se não tem bicho aqui pra você colocar a mão. Dá pra ver? Cara, parece que tem um negócio lá no fundo. Hã? Eu não, não quero. alguma coisa lá tá aí brilhando o que, que você acha que é, é garrafa. Hã? a é garrafa parecia olho pessoal lembrando que a gente tá na praia de férias e Sim. veio a gente a gente veio atrás das lendas estamos aqui entre Joinville e São Francisco do Sul até por isso que estamos de chinelo Chinela. Foi passada essas lendas pra gente, né, Thaís? Isso, na hora que a gente postou que a gente estava aqui, um monte de gente encheu os nossos directs mandando lenda pra gente. Então a gente não vai conseguir conhecer todas que mandaram, mas algumas a gente tá indo, né, é Thiago? Isso aí. Vamos, vamos ver se a gente consegue conhecer o máximo possível, né, Thaís? Isso, vamos aí terminar de dar uma olhada aí. Ó, tá destruindo, tá vendo? Sim. É tijolinho, é bem Acho antigo. Tá caro, tá Era grande essa casa, hein, cara? É. Olha, tem janela ali. Oh, também, yeah. né? Tá vendo? Tô. Ó, caiu já, ó. I, que, tá ca caiu ó, aqui deveria nada, ter um. Vem daqui pra ver. Ó, caiu ali, ó. Aqui deveria ter mais alguma coisa, Thiago. Sim. Que sinistro, hein, Thiago? E a... Tiago, será que é porão lá? Então, vamos lá dar uma olhada. Vamos lá. Vamos entrar lá pela frente, né? Vamos. É que dá medo essa casa aqui, dá hein? Caraca, mano, que tá isso. Thiago, imagina isso daqui de noite, cara? Nossa senhora, isso é muito Ó, cuidado aqui, tá caindo também tá esses aqui, ve... móveis aí dentro. Isso aí. Móveis? É. O pessoal, será que saiu tá correndo daí? Tipo, tem Tiago? uma televisão ali. Ixi. Cara, tem uma escada nervosa ali, parece, de madeira. Escada pra é. subir? Pneu, capacete. O quê? Acho que tem gente fica... Tia, disse que era de plantar flor, ó. Ah, era mesmo. Deveria ser bem bonito. Ela deveria deve ficar, gente, aqui, eu acho, hein? Licença. Licença. Fechado. Tenta abrir, tenta abrir. Tenta abrir. Ah, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui, ó. Uhum. Será que dá pra entrar pra ele? Tem alguém aí? O que é isso? Não sei. E por que, que tem essa esteira aqui? Tá vendo? Então, gente, essa casa é enorme, Tiago. Fiz tudo de sualho, ó. Tem alguém aí? Testado. Tô. Tem banheiro. Já disse que era uma suíte. Esse barulho de bomba. Parou? Com suíte. Parecia, Parecia, Thiago. tem alguma coisa aqui? Que estranho, cara. Isso ah. aqui era suíte, Thiago. Era suíte. Deveria ter duas portas pra sair pra suíte. É. Esse aqui, cara. É. Provavelmente é escada isso daí. Vou terminar de olhar aqui tudo, ó. tô oh? Escutei. Ah, subiu? Aham. Uhum. Tem alguém aí? Ó. Oh. Só um mato. Estranho. Ah, estou arrumando. Uhum. Será que é bicho? Não sei. Aqui era cozinha? Peraí, do jeito que era uma cozinha. Nossa, mas olha aqui. Meu Deus do céu. Ué? Olha a largura do escorredor? Oxi. Nossa, cara, tá caindo aqui, cara. Aqui também? cuidado tia. Acho que tem metal. acho que é passarinho, hein, Thiago. Olha lá, tem um monte de barbeador. Eu escutei tipo inchada. Ah, então, metal. Tá Sinistro, cara. Olha aqui. Vamos subir ali? Ali tem escadinha. Marca, ó, que máquina. Aham. Né? Uhum. Que forte. O que? Olha. Oh, Põe a câmera aqui pra ver se dá pra escutar. Parece barulho de bomba, velho. Parece de bomba. Tchau, cuidado, hein. Vou ligar mais pra montar, porque o direito é escuro. Tem alguém aí? Caraca. O que? Olha que barulho. Meu Deus. Tá ok? Nossa, cara É quarto, Thiago Quarto aqui embaixo é. Olha isso aqui Você quer guarda-roupa? Olha ah, é assim farpado Pessoal, ali passa bem uma rodovia Olha, tá, tá perigoso pisar pra lá Vamos ver aqui, ó. Olha ali dentro. Ah, Thiago, tá tudo bem. E é baixinho aqui, né, ó. Baixinho, Vim, cara. O que tem aqui? Tá soltado. Tem isso. Assim, o que? Assim? Opa, o que, que é isso? Tipo, esse aqui é a cama. Tu põe cuidado, assim, talvez tanto. Tem alguma coisa? Olha aqui, Thiago. Peraí. Olha aqui. Caraca, mano. Sapatos. Ó, Thiago, ó. Thiago. Tá esperei, Tipo na ah, chave. Arame farpado. E aqui também tinha, ó. Era isso aqui. Então. Você não eu ver como chega a engenharia? Hã? Tizinho percebendo é tá não puxa meu braço não caraca tá mano caindo. olha ali galera do céu olha essa vista assim cara olha aquela parte do banheiro ali onde tá tá caído né tá isso uhum. e ali tchau, olha aqui ó uns livros aqui, pessoal. Ó, tênis. Caraca, mano. Tá estranho, né, Thaís? Hã? Dá medo, hein? Dá medo, cara. O que você acha, Thaís? Pode. Ó, esse negócio que deve ser nebuloso, Vamos descer? Vamos descer. Ó lá. Nossa Thiago, só como é estreita. Mostra aqui. Então, olha aqui pessoal. Não dá para pisar com o pé inteiro assim, olha aqui. Opa. Ó, Mostra aqui. Não, não dá para pisar com o pé inteiro. Você consegue limiar aqui? Pode. Cuidado, hein. Olha pessoal, o peixe fica. O peixe tá tudo sujo. Cara, essa, casa é terça. Nossa, inteiro agora, essa, essa casa é hein? Cara, Essa casa é Nossa, me arrepiou inteiro ali agora, velho. Essa casa é sinistra. Aqui a gente já viu tudo, né? Já. O que você achou, Tiago? Cara, tô louco pra voltar aqui. De noite? Certo. Aqui, aqui tem uma presença muito forte, cara eu, dá, dá pra, pra sentir, sentir, ó Dá pra sentir, cara. principalmente Entendi. lá em cima Nossa, cara, olha, olha como, como eu me arrepio Só de estar aqui, tá isso, falando Dá pra sentir, cara, uma presença muito, muito Thiago, forte Tiago, pelo jeito ninguém quis morar Depois disso daí, né, cara? Pelo jeito não Abandonaram tudo, ó Caraca A gente tem que trazer o K2, Thiago, Passar o K2, ver se realmente tem presença Sim. E daí fazer um split box é Se split der split presença box. Verdade Bom, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, né, Thaís? Uhum. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, vamos embora agora, já tá ficando tarde, né, Thaís? Uhum. E a gente tem que voltar aqui amanhã, né? É, porque se nós for lá pra voltar, fica... Não, é, muito é muito longe, longe. né? Tá uns um 100km de onde nossa, a gente tá 100KM. ficando. E hoje a gente já conheceu umas três lendas, né, Thaís? Sim. Só que as outras ainda ficam mais longe hum. ainda. Então, a gente vai embora agora, vai dar uma descansada e amanhã a gente vai vir preparado aqui com os equipamentos, spirit box... K2 e vamos fazer a investigação. Mas a tem que vir mais de meia-noite, Fitiado. Não, vai vir de madrugada. Uhum. Mais de meia-noite. Então, galera, já deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Aí fica ligado no, ca... no canal Thiago Furacão, né? né, Thaís? Isso aí. Porque a gente vai voltar aqui de madrugada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!